Boa tarde, tudo bem? É, pessoal, hoje eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês sobre o futuro do trabalho ou pelo menos o que, que a gente acha que vai ser. Né? É, para falar um pouco é, de quem sou eu, meu nome é Leo Leonardo, todo mundo, todo mundo me chama de Léo, é, Léo Ornelas. Eu fiz Economia na UNB, fiz um curso de Estratégia e Marketing na Universidade de La Verne, na, na Califórnia. E, mas eu larguei a UNB no fim do curso, não quis ser economista. É, minha mãe chora até hoje por conta disso. E minha faculdade mesmo foi a Red Bull. Eu fiquei seis anos na Red Bull, trabalhei na, na área de Marketing lá por seis anos. E decidi largar tudo também na Red Bull para poder fazer o que eu amo, que é empreender. Então, há dois anos e meio atrás, eu abri o Manifesto Coworking, que fica ali na 206 Norte. E também há três meses, quatro meses, eu também abri um café dentro do Manifesto Coworking. Então, essa é a minha breve história. Então, minhas faculdades, na verdade, é a Red Bull e o Manifesto, que já levei muito tapa na cara ali para aprender e chegar onde estou hoje. Quando a gente fala de futuro do trabalho... Na verdade, quando a gente fala de futuro, uma das coisas que vem na cabeça primeiro assim é a questão da inteligência artificial, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, uma das principais questões que a gente pensa e as pessoas me perguntam e buscam saber sobre isso é, será que a inteligência artificial vai roubar os trabalhos das pessoas no futuro? É, alguém já se perguntou isso? Já? E alguns artigos, a gente não tem uma resposta ainda, né? não estou aqui para trazer respostas, mas sim um pouco mais de indagações. É, mas alguma, algumas coisas importantes para a gente ter em mente, é que nos últimos cinco anos, especificamente, a gente teve um progresso exponencial nas tecnologias de inteligência artificial. E aí eu botei alguns exemplos ali em cima, é, que vocês a gente já acompanha nas, nas mídias hoje, a questão dos carros autônomos, é uma questão que está muito em voga hoje, é, a questão do, do sistema de reconhecimento de voz, então a Alexia, Siri, todos esses, esses sistemas de reconhecimento de voz estão muito, é, crescendo de uma forma muito exponencial. Ah, eu dei outro exemplo de self-checkout no restaurante, esses dias eu comi lá no Jerônimo, no Pier, não sei se alguém já comeu lá. E você não chega mais no caixa para fazer o seu pedido. Você vai ali no, no tablet gigante, faz seu pedido e depois só busca. Então a interação com o ser humano é mínima. né? E isso é uma consequência da inteligência artificial. É... Só que na história a gente já passou por diversas revoluções. É... E elas sempre trouxeram um benefício. Por mais que a gente não consiga enxergar na hora... As pessoas, naquelas épocas, também não enxergavam, mas sempre trouxeram benefícios. A questão é, essas revoluções sempre foram para otimizar trabalhos manuais, trabalhos que têm um script, trabalhos que você consegue escrever um algoritmo para ser feito. E as máquinas vieram para ajudar esse tipo de trabalho. A questão do momento que a gente está passando hoje... É, e desse, da onde que vem esse medo de que a, a tecnologia, que a inteligência artificial vai roubar o trabalho do ser humano? Eu trouxe um vídeo muito rápido, três minutos, para vocês terem uma ideia do que, que a gente está falando. <SILENCIO> Yeah. Então, de forma bem resumida, é, esse vídeo nos mostra, é, uma, é um braço da Google, chama DeepMind. Eles deram um comando para o computador da seguinte forma. Você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. Se vira para fazer isso. É, e com o, o passar do, do tempo, esse computador foi testando algumas formas de chegar do ponto A ao ponto B. E foi errando, foi caindo. Só que tem uma coisa que chama Machine Learning. É exatamente isso que gera o medo nas pessoas. Hoje, uh, o machine learning, que que, que que quer dizer? né Esse robozinho que saiu do ponto A ao ponto B, aprendeu de uma forma extremamente rápida, muito mais rápida do que um humano poderia fazer. Aprendeu que dar um passo de tantos centímetros é o ideal e, não, é, e que pular de tal forma é melhor. Então, ele gera ciclos de aprendizagem de uma forma muito rápida, e até chegar na perfeição, ou quase perfeição, né? o cara ficou com os bracinhos meio assim. É, e aí tem uma, uma, uma frase muito legal que eu li nesse estudo, é, que diz assim, a gente não sabe, é, não sabemos se vai ser diferente, mas ao que tudo indica, vai. Então, a, o machine learning é o principal motivo disso desse medo nas pessoas. Né? E quando a gente fala de machine learning, a gente está falando muito também sobre dados. Né? É, hoje os dados estão mais disponíveis do que nunca. Eu tive uma discussão hoje com um colega é, de trabalho, é, lá no café, e sobre isso, ele falou, Léo, mas antigamente as empresas também já tinham nossos dados, né? Então, sei lá, a Embratel sempre teve o seu, seu endereço, o seu número de telefone e tudo mais. Beleza, são dados básicos que qualquer empresa tem da gente. Não adianta fugir disso. Mas hoje as coisas estão ficando um pouco mais... É, tenebrosas assim né tem uma coisa que eu já me acostumei e acho que já passaram por isso também mas se você estiver numa na sua casa ou num, num bar com os amigos e estiver falando que você está com vontade de começar a correr né e você não tem um tênis pra isso aí tá toma uma cerveja ou outra chega em casa abre o computador vai ter a propaganda de um tênis de corrida pra você aparecendo o primeiro dia que aconteceu isso comigo eu falei não, não é possível, é muita coincidência né aí aconteceu de novo eu falei, Puta merda. Aí aconteceu com vários amigos meus. eu Falei, pronto, é isso. Aí saíram matérias falando sobre, sobre isso. E os nossos dados estão disponíveis hoje para quem quiser. É, a gente tenta se proteger da melhor forma. Tem vários estudos sobre isso também. Mas não tem como fugir. E aí, aí eu estou dando outros exemplos aqui. É, iFood, Rap, Log, Uber. Essas empresas sabem o que, que você gosta de comer, aonde você mora, qual horário que você come. É, e essa informação dar um poder para elas de ou vender essa informação para outra empresa, que pode ser útil, ou usar para você consumir mais ainda nesses aplicativos. Né? Então você recebe uma notificação da RAP justamente na hora que você costuma pedir é, é, uma comida, alguma coisa do tipo. Então essa, esses dados estão cada vez mais disponíveis e as empresas estão usando cada vez mais. Mas tem um caso muito engraçado, é, na verdade não é engraçado porque dá mais medo do que essa questão do Google. É, que é a questão das rumbas. Alguém não sabe o que é uma rumba? Rumba é aquele robozinho que fica aspirando a sua casa. É, chamam de Tem uma empresa que chama iRobot, eu acho. Aí, beleza. Esse robozinho inofensivo está lá para te ajudar nos serviços domésticos. né? Está lá para limpar, para aspirar a sua casa quando você não pode, não quer pagar uma pessoa para fazer isso, nem você pode. Então, vai lá, compra o seu robozinho. Só que a partir do momento que você compra o um robozinho, você está assinando um termo dizendo que esse robozinho pode coletar dados da sua casa. E o que, que esses robozinhos estão fazendo? Estão mapeando todas as casas dos Estados Unidos e fazendo um, um... Quando eu digo mapeando, eles fazem a planta baixa da sua casa, dizem se ali tem um sofá de dois lugares, ali tem uma geladeira, aqui tem um móvel de TV. E aí saiu essa matéria no New York Times que essas empresas, né, a iRobot, estava vendendo dados, possivelmente está vendendo dados para outras empresas. Então, por exemplo, a Tokstok não vai me oferecer um, lugar, um sofá de quatro lugares, sabendo que eu, minha casa é pequena e tem dois lugares no sofá só. Então, aqui eu fiquei um pouco assustado, confesso. Uh, mas todos os artigos que, que eu li, que, que, que, a gente, que a gente estuda, ah, os autores sempre são muito otimistas em relação à tecnologia. Né? Então, tem essa parte do medo, mas que não, não precisa ter tanto medo assim. E ele traz o lado bom das coisas também. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial, a gente está vendo um cenário que os erros vão ser ínfimos, vão ser muito reduzidos. Porque hoje, a maioria dos erros são causados pelos humanos. E com machine learning, aquela questão de descobrir padrões que sempre dão certo, a redução de erros é inevitável As previsões vão conseguir ser melhores também A personalização de produtos Foi o que eu acabei de falar De um sofá de dois lugares Ou um tênis de corrida Isso no primeiro momento pode ser até ruim, invasivo Mas depois você se acostuma e até acha bom Novas soluções Insights para problemas antigos Que não dava para ser resolvido antes Um aumento de produtividade Eu confesso que não aprendi muita coisa Na minha faculdade de economia Na UNB mas uma coisa é certa, quando se aumenta a produtividade de um mercado, você também tem um, um crescimento econômico ligado a esse mercado. Então, quando a gente está falando de um mundo em crise, um aumento de produtividade é sempre bem-vindo. Ah, e conforto. Quem é que não quer ou nunca viu, viu um vídeo de uma pessoa no sofá da casa pedindo para a Alexa ligar o som, acender a luz e pedir uma pizza? Então, hoje você é, tem um conforto nunca antes... É, visto na história desse, desse mundo. Uh, eu trouxe alguns dados legais para vocês uh, que falam justamente sobre isso. Hoje, uh, a OCDE tem uma estatística que apenas 14% das profissões hoje vão ser 100% automatizadas. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o restante não vai, ser, é, não vai ter nenhum impacto da, da, da tecnologia? Vai. Mas eles não vão acabar. As profissões não vão acabar. As profissões vão mudar e as pessoas têm que se adaptar em relação a isso. E aí já vem outro dado assustador, mais que a rumba, mais que qualquer coisa, é que segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que estão entrando nas escolas hoje vão trabalhar com profissões que não existem hoje. Né? Então as coisas estão mudando de uma forma muito rápida é, e a gente tem que se adaptar a isso. E eu vou falar um pouco disso agora. Ah, a gente está falando de uma época que a gente precisa desenvolver novas habilidades, novos skills, né, para poder adaptar essa realidade da da, da inteligência artificial. Ah, e, de novo, o Fórum Econômico Mundial, que é uma das principais referências hoje de futuro do trabalho, ah, listou quatro, enfim, tem um monte, mas essas quatro são as principais habilidades do futuro. né? Então não, não é mais saber é, martelar, não é mais saber cortar uma madeira. isso já era, já acabou. Mas você precisa aprender a solucionar problemas. Isso é uma habilidade do futuro. Você precisa aprender a se comunicar com os outros. Isso é outra habilidade do futuro. Você precisa aprender a interpretar as coisas. Hoje, a, a, apesar das máquinas aprenderem várias coisas rápidas, elas têm muita dificuldade de interpretação de casos. né uh, E você precisa ter uma noção muito forte de design. Eu achei muito... Eu Gostei muito quando vi isso, essa parte de design, porque nunca tinha visto em lugar nenhum essa preocupação. E no futuro, essa parte de design, esse, esse, esse tato com design, uh, vai ser uma característica humana, não vai ser de máquinas. Então isso é muito importante. Uh, e com essas skills, junto com a inteligência artificial, vai ser possível uma, uma colaboração entre humanos e máquinas. Então os humanos vão deixar de fazer trabalhos repetitivos e que você pode escrever um algoritmo e passar a ter novas habilidades que são as soft skills que eu falei agora. E quando a gente fala de futuro e essa colaboração entre humanos e máquinas, a gente tem uma parte muito importante que é a parte física. né? E antes, até então, o fator físico sempre influenciou muito a nossa relação de trabalho. Então, para você contratar uma pessoa, ela tem que morar na sua cidade, talvez morar no seu bairro, trabalhar no seu escritório. Né? Isso está mudando de forma exatamente o oposto. né? Hoje, com o avanço da comunicação, das plataformas de colaboração, a, a possibilidade de você ter um, um time 100% distribuído é gigantesca. né? Então, hoje as empresas é, têm uma pessoa trabalhando na Índia, outra no Texas, outra em Salvador, outro e sobradinho. E está tudo bem. É a mesma empresa com as mesmas pessoas. Uh, e aí, uh, um outro dado legal que eu trouxe para vocês é que tem um estudo também que diz que a taxa de crescimento uh, dos freelancers, dos freelancers né, nos Estados Unidos está maior do que a taxa de crescimento dos trabalhadores formais. Porque hoje o normal... É, da Hoje não é o normal, mas no futuro vai ser uma pessoa trabalhando para várias empresas, né, atendendo a várias demandas, e não uma empresa retendo aquele funcionário só para ela, né, essa compartilha, é, compartilhando conhecimento também. Só que tem dois fatores muito determinantes é, para que isso possa ocorrer, né, essa, essa, você ter um time espalhado. A primeira, a primeira coisa muito importante é a cultura da empresa, então não adianta você virar da noite para o dia e falar, a partir de hoje, o trabalho aqui é remoto. Todo mundo vai para a sua casa fazer home office e está tudo bem. Não vai dar certo. Então, você precisa criar uma cultura na sua, na, na sua empresa antes. É, você precisa ter um time que consiga se conectar e se engajar, mesmo que remotamente. E existem hoje, hoje diversas plataformas que possibilitam isso. Eu deixei esse arroba aqui como referência. Essa galera de Brasília. Alguém já ouviu falar no, no Be Officeless? Não? Ninguém? Ninguém? É um braço da, de uma empresa aqui de Brasília, que é a StartAe. E o OfficeLess nada mais é do que um movimento para você deixar de ter um escritório. Né? Então, ele te ensina, te dá ferramentas e te ensina como você trabalhar remotamente. Como você ter um time distribuído, de que forma você vai melhorar a cultura da sua empresa para que isso ocorra. Então, pode seguir no Instagram, é esse arroba aqui, BeOfficeLess. Lá tem muito conteúdo legal sobre trabalho remoto. Um, falando de startup, alguém sabe me dizer qual que é a startup mais valiosa de Nova York? Pode ser um chute. Você. Chuta aí alguma coisa. Sei lá, uma startup de drones, uma startup de carros automáticos. É, já recebi várias respostas sobre essa pergunta. Mas a startup mais valiosa de Nova York hoje é um coworking. É, é co-working, entre aspas, vou botar porque uh, a The We Company, que é a dona do WeWork, é, na verdade é uma empresa imobiliária e poucas pessoas sabem disso. Mas eles têm um coworking como fachada principal. Uh, para vocês entenderem como que o mundo está se revolucionando. Né? Hoje a startup mais valiosa de Nova York é um coworking, né? que possibilita esse trabalho remoto entre as pessoas, entre as equipes. Então, aquele trabalho velho e conhecido de escritório, repartição, acabou. Assim, leva o panda para o seu escritório, derruba tudo, que não vai existir mais isso. Ah, e por que, que os coworkings estão causando e irão causar a disrupção da forma que a gente trabalha? Eu trouxe dois exemplos de, de, de grandes empresas e pequenas empresas para vocês entenderem. né? Então, hoje as grandes empresas, elas têm uma possibilidade muito grande é, de redução de custos quando se fala em co-work. Né? Você não precisa mais manter um escritório de que custa para vocês 100 mil reais por mês. Você tem problema com manutenção de ar-condicionado, internet, tem que comprar cadeira, tem que... faltou água, você resolve. Sendo que você pode ir para um lugar que você vai pagar... 20%, 10% desse valor e não vai se preocupar com nada, a não ser o seu trabalho. Então, essa questão de redução de custos é muito importante para as grandes empresas. E outro ponto importante, quando a gente fala de coworking, é a questão da expansão. Então, vamos supor um cenário que a Apple queira expandir para a África do Sul. Vamos supor. Tem duas possibilidades. Uma. Ele vai lá, os donos lá vão, da Apple vão para a África do Sul, montam um puto escritório, fazem um puto investimento e vão testar o mercado da Apple na África do Sul. Se esse, se esse cenário não der certo, se essa expansão não der certo, eles estão com um puto elefante branco lá, um escritório gigante, que foram gastados milhões de investimento. E o outro cenário é, eles procuram um coworking lá na África do Sul, que caiba a sua equipe, que dê as ferramentas necessárias para você testar um mercado e expandir depois, caso esse cenário dê certo. Se não dê certo, você não vai perder nenhum real em um elefante branco parado. Então, os coworkings hoje estão possibilitando as expansões de diversas empresas. É isso que várias empresas estão fazendo hoje. A Uber trabalha de coworking em diversos lugares do, uh, do mundo, inclusive aqui em Brasília. A Airbnb trabalha em coworking em lugar, em diversos lugares do mundo. A Amazon também trabalha em coworking. Uh, a Apple, a gente pode começar a listar aqui várias outras empresas. Só que é muito intuitivo a gente pensar que as empresas de tecnologia estão fazendo isso, né? Pô, são a galera do Vale do Silício trabalha em co né? Novidade. Uh, mas tem um, um caso muito legal lá do próprio manifesto, que hoje um dos principais clientes do manifesto são empresas ultra mega tradicionais. Então o Banco do Brasil é cliente, Caixa Econômica é cliente, eles buscam um lugar de inovação e criatividade para sair da rotina dos, do escritório que existe hoje de, de um pouco mais de repartição, um pouco mais sério, vão para o um lugar de inovação para fazer, fazer uma reunião de, de, de criatividade, fazer um design sprint, fazer o que for preciso. Então, empresas tradicionais e empresas inovadoras estão migrando para o co-working. E quando a gente fala de pequenas empresas, a questão do custo também é, é muito importante. E o coworking hoje possibilita que uma, que uma empresa, dois amigos que acabaram de sair da faculdade, tenha uma estrutura de escritório de um escritório milionário, mas com um custo de 350 reais por mês. Né? Então você, de novo, você tem a possibilidade de começar o seu negócio por um valor muito baixo, ao invés de ter que abrir um escritório, reformar, comprar móvel, contratar internet. Então o coworking tem esse fator também muito importante. E mais importante que tudo isso que eu falei é a conexão. Então, co-working não é uma, um lugar com mesa e cadeira. Mesa e cadeira a gente tem em qualquer lugar do mundo que quiser, internet. O co é um lugar de conexões, tanto que o nosso principal pilar lá no manifesto, em outros co de Brasília também, é a comunidade. Então, a gente busca construir uma comunidade, lá eu tenho uma pessoa que só faz a gerência de comunidade, que é de fato isso, conectar pessoas. Então, vamos supor, você é um designer, chegou lá, é, desesperado para fechar um plano, porque precisa trabalhar num projeto e você está desesperado porque precisa de um programador para te ajudar nisso. Ah, essa gerente de comunidade vai fazer o seguinte, vai te levar até a mesa do programador, vão se apresentar e vocês vão fechar negócio ali. Então o que estimula muito isso. Então o caso de um casal de, de designers que entrou no manifesto lá no começo, que eles ficaram três meses no manifesto e depois foram para a Itália é, tentar a vida na Itália, mas nesses três meses, eles conseguiram 13 clientes só dentro do coworking, fora os clientes de fora deles, né? Então, é um lugar de muita conexão, de conhecer novos clientes, conhecer fornecedores, isso é muito bom. Enfim, conexão, conhecer pessoas. Uh, e quando a gente fala em números, uh, são dados do Brasil, é um mercado que de 2016 para 2017 cresceu 114%. Né? E de 2017 para 2018, cresceu 48%. No ano que o PIB cresceu 1%, 1.1%. Né? Então, essa fonte, esse censo co-working tem todo ano, eles fazem uma pesquisa com todos os co do Brasil. Uh, a título de curiosidade, os Estados Unidos hoje tem aproximadamente 4.500 co registrados. E a gente está com 1.190. Ou seja, estamos caminhando... É, para uma fase em que o co-working vai ser a realidade, e não os escritórios. Ah, e aí, falando do, voltando para o Fórum Econômico Mundial, eles dão nesse artigo sete recomendações para a gente lidar com o futuro do trabalho. E eu vou passar para vocês aqui agora, para a gente encerrar. Ah, a primeira recomendação é reinventar a parte de RH das empresas. Então, como a gente conversou mais cedo, as novas skills estão surgindo. né? Então, hoje uma habilidade é, não é a pessoa só saber programar. Ela precisa saber programar, mas é importante que ela saiba se comunicar, é importante que ela tenha inteligência emocional. Então, essas soft skills, que, que é o termo que o pessoal usa, vão ser muito valorizadas. E o RH precisa estar preparado para poder fazer a gestão desses talentos, né? dessas pessoas que têm essas habilidades novas. Então, vai ser muito mais difícil você trocar uma mão de obra. Né? Porque antes, você tem um programador bom que saiu, você chama outro programador bom para fazer a mesma coisa que ele fazia. Hoje, é, no futuro, na verdade, não vai ser tão fácil essa troca. Porque as habilidades vão ser outras e muito mais é, tácitas. Oh, a segunda recomendação é que as empresas deem mais valor para análise de dados. A gente já falou como que as empresas utilizam os dados para poder empurrar coisas para a gente, vender coisas para a gente. É, mas as empresas, para poder se desenvolver e estar tá sempre à frente do mercado, precisam ter, ter esses dados muito bem coletados e analisados. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Então, você tem que prever que o mercado vai precisar de uma futura habilidade, é, de uma habilidade, na verdade. E você prevendo isso, que essa habilidade vai ser... Vai, vai ser quista daqui a três anos, por exemplo, você já começa a treinar a sua equipe três anos antes de precisar usar aquela habilidade, entendeu? Então, você vai gastar muito menos tempo, muito menos recursos é, se você tiver uma boa análise de dados. A terceira recomendação, e essa foi a que eu mais gostei confesso, é que já passou da hora das empresas terem como obrigação a diversidade no rol de empregados dela. É, e a gente está falando de diversidade de gênero, de idade, de etnia, de orientação sexual, é, uma empresa no futuro só vai ser sustentável, só vai dar certo se tiver essa diversidade muito bem clara é, no seu quadro de funcionários. Ah, a quarta recomendação é aquela questão que a gente conversou também. A recomendação de impulsionar ambientes de trabalho mais flexíveis e plataformas digitais de colaboração. É, ou seja, as empresas têm que se é, ter a flexibilidade suficiente para você ter uma pessoa trabalhando home office, uma pessoa trabalhando na Tailândia, outra pessoa trabalhando nos Estados Unidos e não vai importar porque você vai ter as ferramentas necessárias para poder lidar com isso e aí tem uma frase nesse artigo que eu copiei e colei aqui que é basicamente isso trabalho é o que as pessoas fazem e não onde elas estão né? então não interessa se ela está aqui ou está na China se estiver sendo feito trabalho, está sendo feito Uh, essas quatro recomendações são de curto prazo, tá? Quando a gente fala de longo prazo, uh, eu trouxe aquele dado de novo, porque faz sentido aqui, que é repensar todo o sistema educacional. Então, hoje nosso sistema de educa educacional, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, é muito falho e não está preparado para o futuro do trabalho, né? Então, as crianças estão entrando numa escola em que elas aprendem coisas que não vão utilizar no futuro. As profissões do futuro não estão sendo treinadas no agora. Então, isso é um problema muito grande. É... E quando a gente fala de faculdade, um dos motivos de eu ter saído da, da faculdade, largado tudo, é de ter aquele sentimento de, putz, eu estou vendo uma coisa que é ensinada sempre desde o século passado. Né? Então, o que eu aprendia na faculdade era a mesma coisa que meu avô aprenderia na faculdade. Isso, para mim, me incomodava muito e eu chutei o balde de uma vez. Ahn... Um... E aí, o que ele recomenda sobre esse artigo é que as empresas devem trabalhar junto com o governo eh, e também com os educadores para poder reimaginar o currículo do século XXI. Né? Então, poxa, quais vão ser as habilidades do futuro necessárias para que as pessoas trabalhem bem? Será que é uma parte de inteligência emocional? Então, tem umas escolas hoje que já estão abandonando a questão de castigo e, e advertência, essas coisas, e transformando em aula de meditação e aula de yoga. Isso está trazendo um resultado muito positivo para as crianças em questão de notas e comportamento. Então, essa recomendação é muito importante também. Uh, mas é de longo prazo. A sexta recomendação do fórum é que a gente tem que incentivar muito a aprendizagem, a aprendizagem contínua. Se a gente está num cenário em que as habilidades estão mudando constantemente, uh, as empresas não podem esperar que essa habilidade seja necessária para ela. Né? Tipo, não pode ser uma coisa reativa. Ela tem que estar ativamente é, reciclando os funcionários, e incentivando a fazer cursos e a, é, ensinando novas habilidades para que quando chegar o momento de utilizá-las, já vai estar tudo certo. Então, um investimento ativo e não reativo das empresas em questão de treinamento. Ah, e a sétima e última recomendação que o fórum dá para a gente é a colaboração entre empresas e governo. As empresas precisam colaborar com seus concorrentes, com outras empresas e também com o governo. Por que ele fala isso? Porque quando a gente fala de novas habilidades, novos skills, se as empresas se juntarem para poder investir num, num, num centro de educação dessas novas habilidades, elas vão ter um banco de, é, banco de talentos, é inimaginável, assim. você não vai gastar seis meses de recrutamento é, porque você precisa de uma pessoa com uma habilidade específica, é, sendo que você já vai ter uh, esse banco de talentos porque você colaborou com outras empresas, você fez um investimento em, em, em treinamento para essas pessoas do, que estão entrando no mercado agora. Uh, e quando a gente fala de governo, é justamente para poder equilibrar essa questão de oferta e demanda de mão de obra especializada desses novos skills. É, pessoal, esse aqui é o Manifesto Coworking para quem não conhece, fica lá na 206 Norte aquela quadra esquisita mas agora é a quadra legal de Brasília é, quem quiser passar lá para tomar um cafezinho comigo é, estou sempre, sempre lá de 10 às 10 é a nossa rotina de trabalho e vou estar disponível para vocês é isso, obrigado Se alguém quiser fazer alguma pergunta, talvez eu responda ou pergunte de volta. Oh, parabéns! Oi, obrigado. Muito bom. É, eu gostaria de saber se esse modelo de cowork ele pode ser também aplicado nas empresas do terceiro setor que são as é, antigamente chamava de ongs, né? Uhum. As organizações é, sem fins lucrativos, E uhum. né? se isso, isso pode ser replicado de uma certa forma para esse modelo de, de organização? Você diz para as as empresas do terceiro setor migrarem para coworkings ou a mentalidade do coworking para essas empresas? A mentalidade do coworking para essas para as ongs? É, total, não, sem dúvida alguma. O que o coworking sempre estimula é, como eu falei mais cedo é a questão da comunidade né esse é o principal ensinamento que um coworking pode trazer e pode levar para outras empresas né? então você tem uma, uma pessoa dentro da, dessa empresa do cedor que seja responsável pela gestão de comunidade é isso vai fazer uma diferença muito grande porque você vai começar a conectar todos os, os stakeholders todas as pessoas que participam desse processo né então, você vai ter a pessoa, o próprio voluntário, você vai ter a pessoa que é ajudada, você vai ter o patrocinador, todo mundo envolvido na, na mesma comunidade e enxergando o mesmo propósito. Né? Então, acho que a questão de ter uma, uma, uma pessoa com, que faz a gestão de comunidade é, sim, muito viável e faz muito sentido nessas empresas. Eu gostaria de é, perguntar a sua opinião sobre, num país com uma, uma educação tão deficiente como nós temos, uhum dos últimos, do ranking mundial, é, em, em que as profissões estão exigindo novas habilidades e acabando com a habilidade repetitiva, essa coisa operacional. Perfeito. Se O que, que o senhor acha? Se isso vai aumentar esse abismo, vai aumentar a exclusão, qual é a sua opinião sobre isso? O senhor foi muita gentileza, né? Só o bigodinho não, não dá, não. É, tem uma, uma parte desses artigos... Que, eles, que eu não citei aqui porque o tempo era escasso, mas que fala muito sobre a, a disparidade de renda, é, se a tecnologia vai diminuir ou se vai aumentar. Né? E tem as duas linhas de pensamento. A gente pode pensar a mesma coisa com a questão da educação. Né? Então, a gente vai, pode ter a certeza de que as crianças que têm é, mais dinheiro, é, que os pais têm mais condição, estarão em escolas mais preparadas para o futuro do trabalho. Então, a gente fala de uma escola montessoriana que que ensina algumas coisas já do futuro do trabalho, a questão de meditação, inteligência emocional, só que de uma mensalidade é, absurda comparando com uma é, uma pessoa que não tem a condição de botar um filho numa escola dessa. Né? Então, acho que o problema é muito anterior é, do governo entender essa real necessidade e aplicar essa metodologia em todas as escolas públicas. né? Esse é o ideal. Se isso vai acontecer ou não, é difícil saber. Mas os educadores tinham que ir mais para esse movimento. Foi bem legal essa sua última fala, porque a minha pergunta ela tem muito a ver com isso. Uhum. Porque você falou muito sobre educação... E nós da área da educação Estamos discutindo essas coisas uhum. Nós estamos falando sobre educação 4.0 Ontem eu vi uma palestra que estava falando Sobre educação 5.0 Perfeito. Entendeu? Então nós Que estamos dentro do sistema Educacional, estamos pensando isso Sim. Né? É legal quando a gente traz Essas coisas sobre como está a educação No Brasil, a gente tem Dados ruins, mas existem pessoas Se movimentando ali dentro A questão é que é, precisa dessa integração com o governo E tudo, mas a minha pergunta é eu, enquanto professora, procuro levar essas coisas para os meus alunos, essa ideia do mercado de trabalho futuro. Não, não. E muitas vezes eles estão muito mais interessados em uma prova de vestibular, em decorar coisas para fazer um Enem, ou fazer um PAS, não sei o quê. Como que você acha que eu posso ampliar o leque dos meus alunos? Sair sai da caixinha, né? Exato. É, hoje, eu acho que a, princip... a forma mais... É real de você fazer isso, é levar esses alunos, se é que é possível, para empresas que já trabalham nesse formato. né? Então, eu... é, as empresas querem receber as, as escolas. Né? O Manifesto Coworking recebe faculdades semanalmente porque o professor quer mostrar um lugar de inovação. Né? Então, você procurar um lugar, por exemplo, o Manifesto Coworking, quando eu fui fazer o recrutamento e seleção, eu não pedi currículo, eu falei, não quero, não me mandem currículo, eu quero ver um, um vídeo seu falando de você durante um minuto. E você participou do projeto seletivo agora e você pode dizer que é verdade. né? A gente não não pede currículo, porque não faz mais sentido. né? Eu não tenho faculdade, eu não vou exigir faculdade dos outros. Eu quero saber se aquela pessoa tem a habilidade necessária para cumprir o papel que eu estou procurando. né? E Hoje o Google não pede mais currículo, então você ser formado ou não, tanto faz para o Google. Né? Então, você trazer a realidade das empresas é, bem vistas hoje, o Google é um exemplo disso, levar isso para a sala de aula, talvez a mentalidade mude. Né? Ah, nesse artigo, tem uma questão muito legal que ele falou, uma frase muito legal, que é o endeusamento do, endeusamento do, do, do, do, do diploma. Né? Então, o diploma hoje é um deus para algumas pessoas. Né? E é importante mostrar que esse deus não é real. O diploma não quer dizer nada, se você não tiver se você não souber fazer aquilo de fato que você está se propondo a fazer. Então, pessoas hoje sem diploma realizam, podem realizar, na verdade, um trabalho de uma melhor forma do que uma pessoa com diploma. Então, talvez mostrar essa realidade hoje para essas crianças seja uma forma legal de fazer isso. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, pessoal. Obrigado.